Sou Laura Elisa Machado, conselheira do Orçamento Participativo, representante da região Eixo Baltazar e membro da coordenação do COP, que é o Conselho do Orçamento Participativo, onde se reúne os 92 conselheiros, que são divididos em 17 regiões e 6 tem temáticas. 766 mil, dentro de 766 mil ela contempla a primeira hierarquia, que é a comunidade Vila da Mata. Aí, com esse contempla, né... E aí, o restante das outras que seriam contempladas, que a gente estaria contemplando, a gente suprime e, investiria, e, e vamos investir todo o recurso passivo sobrado da cultura na cultura. Que fique bem claro, que fique registrado, que a Secretaria Municipal de Cultura não vai fazer, ela não vai executar. Podemos botar 50 mil lá e eles vão entrar só com os 24 mil, porque eles dizem que com isso dá para fazer. Vão botar 8 mil lá, eles, se a gente botar 10 mil lá, eles vão fazer só os 8 mil, porque tem isso que ele falou. Tem a questão das notas, tem a questão das prestações de conta, tem tudo isso. E é o que a secretaria está dizendo. Então é Dentro do FROP da região é o papel de mediar os conflitos que acontecem de interesses, porque geralmente todas as pessoas que vêm, elas vêm por um interesse próprio, por um valor que ela quer, por aquela demanda e essa, esse é o papel do conselheiro, é mediar, entendeu, quando e construir que o que contempla aquela realidade, porque aquele povo que tá ali são seus delegados. Entendeu? Eles estão ali pleiteando Por sua entidade, como nós tivemos A, a Capoeira Filhos da Vivência que queria Como tivemos a morbi que queria Sua demanda, entendeu? Então a gente Tinha um aporte de recursos que a gente queria Implementar numa demanda, mas aí A gente viu que, por exemplo, aquela determinada Comunidade que queria receber não se manifestou Tão bem, a gente tentou Mediar e a gente conseguiu conciliar Que foi contemplado tanto A demanda da Capoeira, tanto a demanda Da morbi como a demanda habitacional Também na questão do aporte de recursos este foi o papel no FROP de fazer a mediação dentro do interesse particular de cada um. Então, Aquilo ali até o crime no Cultura salva vidas, resgata vidas que hoje em dia e, estão morrendo. Tem um monte de crianças, assim que tu quer, tu quer ajudar as crianças, tu precisa ver as crianças, do jeito que as crianças estão ali no certo. Então, eu te peço, eu não estou sendo egoísta, eu estou só dizendo que nós também tá gente, temos que ter prioridade de ser mais porque A gente tem eles que, eles têm que... Mas a criança não dá uma sempre que está cultura, e você A gente está sendo parceiro, mas a gente também quer contar o que a gente tá precisa. Eu tava ali, eu tô nos dedos, só porque eu tô vendo, é? tô vendo o debate dele, brigando, brigando, brigando. Não é, briga, nós temos que ser parceiro que é, nessa hora. É, é, a gente ó, tem que estar todo mundo junto.